Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área é, Primeira coisa que eu quero pedir pra você, pô, me ajuda, se inscreve no canal, curte o vídeo é, Esse conteúdo aqui é bem legal, tá dando super certo, eu espero que te ajude Então me ajuda a chegar nos mil inscritos, eu tô com uns 500, preciso de mais 500 Então seu like pode realmente mudar a minha vida, então dá um like aí, se inscreve no canal Dá essa força aqui pra nós, beleza? Bora aqui pro vídeo Bom, estamos no nosso terceiro vídeo Tá? Vou deixar aqui na descrição os outros dois vídeos para você acompanhar, se você está chegando aqui meio por acaso. É, se você já está acompanhando, então bora lá que eu vou mostrar onde nós estamos no nosso terceiro dia, no caminho para os mil. Bom, no over... no sim, vamos começar pelo over e-mail. No over e-mail, a gente tinha parado no 53 e 55, e olha o que aconteceu. 53 e 55, 71, 40 71,40 virou 97,37. 97 virou 132. 132 virou 185. Beleza? Essa é a entrada de 1,5. Aí, na entrada do sim, que era 1,20 na média, eu dei uma mudada. Então, olha aqui. É, a gente tinha parado em 41, virou 51,32. Aí 51,32 virou 69. Aí aqui, tá vendo que eu mudei o mercado? Eu, eu passei a entrar no over 1,5. Porque tava batendo muito e não tava compensando operar no 1,20. Resolvi mudar para o 1,5 para dar uma alavancada ainda mais rápido. Mas fazendo jogos diferentes, né? Não entrando com, com as duas linhas no mesmo jogo, né? Então aí virou 83. 83 virou 112. E aí 112 virou 152. Então nesse momento, só para a gente voltar um pouco, comecei com 10 reais, aí uma linha deu errada, e aí eu continuei com 5, né? Com uma linha origem de 5. Então nesse momento meus 5 reais viraram 152 dessa linha. Tem mais entrada aqui? Uh, não. Viraram 152 nessa linha. Acho que tem mais uma, não tem? Viraram, é. Tem essa aqui, ó, 152 e ainda virou 208. Ó, oh, tava até esquecendo. Então, para vocês verem, esse 152 virou 208. E aí, 5 reais. Meus 5 reais virou 208 desse lado. E 185. É, 185 mais 208, 400 reais. Então, meus 5 reais viraram 400 em 3 dias. Com todas as estratégias que eu tô mostrando aqui para vocês. Fechou? É, bora. A ideia é chegar nos mil. Então, agora... Como a gente chegou em valores mais altos, eu estou dando uma filtrada ainda maior para ver onde a gente chega sempre com muita, muita cautela. Mas se você está assistindo isso desde o início, você já pegou o caminho, você já entendeu. E eu já mostrei para você que é possível. 5 virou 400 em 3 dias. Fechou? Valeu!